Oi, eu sou o Cup, e meu Deus, como vocês pediram um vídeo sobre esse tema. Hoje, no Tirando Dúvidas, nós vamos estar conversando com uma pessoa de gênero fluido. Como é que é isso? Meu Deus do céu! É! Esse é o quadro onde eu vou tirar as suas dúvidas Perguntando pra uma pessoa que não sou eu Então não sou eu que vou tirar as suas dúvidas Vai ser o nosso convidado Ah, mas antes não se esqueça de curtir e se inscrever Caso você curta esse tipo de vídeo, tá bom? Vamos lá E estou aqui com Jim Morales Do arroba no Instagram Apresente-se, por favor Bom, Campo, e primeiramente, obrigado aí pelo convite. Como você disse, meu nome é Gi, e eu criei o canal fluido gênerofluido.br no Instagram. Lá eu compartilho algumas vivências sobre gênero, sobre basicamente a discussão do gênero como uma construção social na nossa sociedade. E conscientizar mais as pessoas de que existem outras vivências que são fora dessa normativa heterocisto, né? Estou feliz de poder estar tá aqui é, compartilhando um pouco também. A identidade gênero fluido é uma que as pessoas têm muitas dúvidas, e que vivem me perguntando muito sobre Por mais que eu saiba a definição e tudo mais Eu acho que o, o mais ideal é da gente dar o protagonismo da fala Para as pessoas que se identificam daquela forma Para realmente poderem, tipo, ser uma representação real Então vamos começar pelo básico, sabe? Qual a definição de gênero fluido? Porque muitas uhum. pessoas realmente não entendem É, eu queria só fazer um recorte antes Que assim, cada pessoa é única E essa jornada da construção da identidade de gênero ela é muito singular. Quando você entende que gênero é, entre outras coisas, a construção social de padrões e estigmas que são incentivados a serem seguidos, você começa a encarar tudo de uma forma diferente. E aí o que acontece? Entre o fluir do gênero, quando você afirma o gênero fluido, você está acreditando que você não é estática, sua identidade de gênero não é estática você flui. É como o nome diz, né? A partir do momento em que você transita para mais de um gênero, essa pessoa já pode ser considerada gênero-flui. Claro que a identidade de gênero e a adoção desse rótulo depende unicamente da pessoa que está decidindo isso Apenas você mesmo pode decidir a sua identidade de gênero O ponto, assim, se a gente for pensar por definição Se você flui para mais de um gênero Você já é uma pessoa de gênero fluido Uma coisa que as pessoas acabam assumindo muito Sobre pessoas de gênero fluido É que gênero fluido tem que estar fluindo todo dia Ou que tem que estar mudando sua aparência Completamente, o tempo todo Como é que isso funciona? Isso é uma realidade? Isso vai variar de pessoa? Olha, isso varia muito de pessoa para pessoa Só porque a pessoa é de gênero fluido Não significa que ela tá fluindo o tempo todo por exemplo, tem pessoas que são gênero fluido, mas que se é, identificam com a mesma expressão por um ano e depois essa expressão vai ter alguma mudança. Né? Então você vê que períodos longos de tempo isso também pode ocorrer. Estar não significa o ser. São coisas diferentes. Né? Eu acho que justamente o pessoal que é gênero fluido acaba entrando um pouco nisso. De ter uma cobrança de uma androgenia, né? As pessoas esperam uma androgenia. É... Mas não necessariamente, né? Não. O gênero fluido realmente das pessoas que eu conheço é, acabam prezando mais pro neutro. Porque com o neutro uhum. você tem uma flexibilidade. Por exemplo, cabelo. Sim. Putz, porque ah, esse cabelo que você tá, uma pessoa pode ver e pensar, nossa, masculino. Mas, ao mesmo tempo, eu posso usar ele de outra forma e posso deixar ele um pouquinho mais comprido. Aí ah, poderia deixar ele um pouco mais feminino. Acaba sendo até útil, né? Porque aí você tem uma flexibilidade. Ah, hoje Exato. eu tô me identificando de uma forma que pende mais pra essa estética. Aí você pode ir lá, uh, uhum. tô Exato. bem. Afinal, pessoas de gênero fluido fluem entre o quê? A visão das pessoas tem de ser muito binária. Então, eu acredito que as pessoas assumem muito que você ser gênero fluido quer dizer que ou você acorda homem, ou você acorda mulher e pronto, acabou. Mas é assim? Não. Na verdade é que existe uma infinidade de gêneros não binários que a pessoa pode fluir também. Então ela pode fluir, por exemplo, do masculino para o neutro para o feminino, do neutro para o agênero, para o bigênero, para a androgenia. Enfim, eu acho que é um ponto muito mais do como você realmente se sente, de você se dar essa liberdade de fluir, né, de não ser estático. E essa ideia das pessoas que têm de que gênero fluido necessariamente flui entre homem e mulher é porque as pessoas estão presas muito nessa ideia binária mesmo, né, mas que existem várias outras formas de se identificar. Uma pessoa de gênero fluido pode se identificar de, entre várias identidades que circulam lá nesse espectro da masculinidade, mas ainda assim é fluir. Não, so, não é só porque aquela pessoa de gênero fluido, ela precisa dessa androginia. Eu acho que é bastante sobre isso, né. Sim. E até, por exemplo, conheço pessoas que são gênero fluido, é, fluem entre é, o feminino e o neutro, por exemplo Falar, ah, mas como você é gênero fluido se você só expressa a feminilidade? Às vezes, a, a, o que é a feminilidade? A feminilidade e a masculinidade são conceitos sociais criados Então o que pra você é chamado de feminino ou masculino, para outra pessoa pode não ser, entendeu? Para um homem trans, o que é ser feminino? sendo que dentro da sua própria essência essa pessoa já teve um contato com a feminilidade muito diferente. Então é bem sobre o que você disse bem lá no início, né? Tipo, não existe uma forma de se identificar como gênero fluido ou como qualquer outra identidade de gênero no final das contas. Esses rótulos que a gente traz pra gente, eu costumo dizer muito que é sobre, muito mais sobre a gente facilitar a comunicação e fazer tipo, ah, eu me identifico dessa forma então as pessoas já têm uma boa ideia de mais ou menos como se significa, mas que não é limitado a definição fixa daquilo, sabe? Pode fluir entre várias coisas. Quando a gente começa a estudar outras sociedades, outras culturas, feminismo, opressão sobre subjugação do gênero, a gente começa a ver que a gente foi criado com uma viseira, né? E aí a gente começa a abrir uhum. um pouco essa viseira e ver que tem outras possibilidades da nossa vida e que a gente não precisa ser tão limitado assim. Mas também aqui só deixando claro, sim, sim. se você esse gênero, se você se identifica com o gênero que você nasceu, não tô sendo de forma alguma contra isso. É, seja feliz como você for, o que a gente tá querendo dizer aqui é que existem outras opções. Não viu? é uma ditadura, todo mundo tem que ser trans. Ah, faz transição aí. Olha, tá muito bom esse papo, só que eu acho que já tá bom pra gente passar para as perguntas das pessoas que tal? Boa, vamos lá. Muito bem. Gênero fluido faz transição de gênero? Toma hormônio? Tá. É, acho que o primeiro recorte é o que é a transição, né? Você comentou sobre os hormônios, mas a transição ela pode ser de efeito social, ela pode ser de efeito jurídico, de efeito pessoal, então, sua família, seus amigos, entre todas essas coisas. Então, sim, a pessoa gênero fluido faz transição. Sobre a questão da hormonização, algumas pessoas gênero fluido fazem e outras não. Sim. Não é toda pessoa que sente essa necessidade, e também sentir essa necessidade não te faz menos gênero fluido. Olha, muitas pessoas perguntaram algo nesses níveis aqui. Como é que eu posso ter certeza se eu sou ou não sou gênero fluido? É, é uma jornada, não é fácil, não é curto, e só você pode dizer isso. E aí que caminhos você pode ter para identificar melhor como você se sente? Fazendo psicóloga, é, procurando uma ajuda profissional para falar sobre gênero, que entenda do universo LGBTQ. Tá. Lendo muito sobre gênero, lendo sobre feminismo, realmente estudando sobre isso, indo a fundo, escrevendo ou tem pessoas que se libertam também desenhando, fazendo vídeos, etc. Estudar mesmo sobre os diferentes aspectos de gênero. Posso falar um pouco sobre a vivência do gênero fluido. É você um dia, você se sentir de uma forma, e em outro dia, independente da quantidade de tempo, você se sentir de uma forma completamente diferente. Então vai um pouco da sua jornada chegar nessa definição. E essas foram apenas algumas das perguntas que vocês fizeram. As outras vão ser respondidas lá no meu Instagram, no IGTV. Então vai em arroba Apenas Cup e clica lá no IGTV que você com certeza vai ver o resto dessas respostas. Gi, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente se conheceu num contexto muito louco, né? Porque uh. nós dois, já falando aqui pra quem não viu, porque eu postei em todo canto quando aconteceu, mas nós dois fomos entrevistados pela revista Cláudia e tivemos uma matéria que foi entrevistados eu, Gi, e Lineker também. Ah. Então vocês podem ver essa matéria. Eu vou deixar o link na descrição, mas eu recomendo demais que vocês chequem o Instagram de Gimorales, que é arroba gênerofluido.br. Porque muitas das coisas que ele disse aqui, é ele já tratou em posts lá. Então eu realmente indico que vocês vão lá, tem bastante conteúdo. E a gente precisa, com certeza, valorizar criadores de conteúdo não binários. Então só vamos dar um tchauzinho. Tá um arraso, viu? Ai, e é isso, gente. Eu sou a arroba Penascamp em todos os lugares e até mais. Yeah.